Fala galera, Alexandre Oliveira, mais uma vez com vocês, mais uma vez não, né, voltando agora, tá? Realmente voltei, voltei, voltei, voltei, voltei, voltei a gravar, voltei a fazer, voltei a fazer conteúdo, voltei a preparar é, conteúdos educacionais também, pro pessoal ir aprendendo, pra gente ir trocando experiência. Como eu tava falando com o Maricel da Fabcoel e com o André é, da 00K, é, eu tava sentindo falta disso, sentindo falta de gravar pra vocês, sentindo falta da gente compartilhar é, momento, sentindo a falta de compartilhar novidades, efetivamente, tá certo? Continuo tendo meu negócio, continuo tendo foco também no meu negócio, mas efetivamente tô de volta, beleza? Mais carequinho um pouquinho, vocês vão me ver um tempo mais careca agora, porque eu resolvi ficar careca mesmo, e depois a gente vai deixando crescer como sempre de óculos ou sem óculos, vocês vão ver dos dois jeitos, não é uma, uma necessidade extrema, é mais para descanso, mas tô de volta, nós vamos compartilhar um pouquinho de conteúdo, os conteúdos serão lançados inicialmente às quartas-feiras, meio-dia, tá certo? Vocês vão ver coisas que vocês já estão vendo, vocês vão ver coisas novas, ah, mas Alexandre, você vai falar às vezes de um assunto que três ou quatro já falaram, que o Rodriguinho da bike, o, o tiozinho do Jeca, o fulaninho do cavalo, já falou? Cara, vou, quê? No meu canal não tem, como vocês sabem faz muito tempo que a gente não faz nada, nem no canal da OMN e nem no meu canal é, Alexandre Nogueira mesmo ali, Universidade Marketplace, não tem. Então eu vou soltar conteúdo nos dois e vou soltar às vezes conteúdos que vocês já viram, tá certo? Qual que é o problema disso? Assistam de novo, é uma opinião diferente ao que vocês estão vendo, deixem a opinião de vocês também é interessante para eu estar vendo, para a gente estar melhorando, mas vocês vão ver conteúdos, porque eu quero que esses conteúdos estejam efetivamente no meu canal, que as pessoas quando procurarem também me encontrem. Então vocês vão ver conteúdos, eu vou voltar um pouco até, vou falar de algumas coisas, algumas mudanças, algumas coisas que aconteceram, que vocês vão... Você vai falar, pô, mas isso aí já aconteceu há 30 dias, às vezes isso aí já aconteceu há 45 dias, mas vai ter isso, tá certo? Porque a gente ficou um bom tempo sem prostar. Inicialmente, somente eu estou de volta, se tivermos mais novidades, vocês vão ver, acompanhem o canal, que vocês vão ver. Aí a gente vai voltar a soltar conteúdo bacana pra vocês, tá bom? Então acompanhem a gente, o primeiro conteúdo já vai sair agora aqui, já tá no, no pedala, na sequência. É, eu vou postar um vídeo depois do outro, ele vai aparecer aqui ou aqui para que vocês assistam, tá? Eu não vou juntar os dois porque às vezes a pessoa que vai direto no outro vídeo encheria o saco de ficar me vendo falar porque eu voltei, mas... Uh, falei palavrão de novo? Ah, não é palavrão, vai. Saco, saco de lixo, né, então pode ser qualquer coisa é, A pessoa não gostaria de, de assistir Eu explicando tudo isso que eu estou explicando para vocês, mas eu tô dando uma satisfação Porque eu gosto muito de quem gosta de mim também é, A gente tem sempre uma boa relação Se encontra nos eventos e muita gente Até, muitos já viraram meus amigos Pessoais, a gente troca muitas experiências aí e bate um papo bacana, tá certo? A gente vai vir com hangout, vai vir com bastante bate-papo diferente, vou trazer temas de outros marketplaces, não vou ficar só em Mercado Livre, tá certo? Eu hoje vendo em, acho que 90% dos marketplaces que estão disponíveis é, é, no mercado, a gente vai falar um pouquinho dessas experiências, eu vou falar um pouquinho de como é vender nesses locais, quais os caminhos que também eu utilizei no sentido de, de tentar preparar uma documentação com mais agilidade, ter algo mais na mão a gente tentar entrar é, vou falar um pouquinho sobre tudo isso, não vou me estender agora, tá certo? Mas o primeiro vídeo que eu preparei tem a ver com o mercado livre, tem a ver um pouquinho com a questão dos atrasos, tá? Normalmente a gente faz um trabalho que é um trabalho é, de correção, corretivo, né? E na questão de atraso no mercado livre o corretivo custa caro, porque você vai perder a sua medalha, você vai perder essa, essa, o seu posicionamento, você vai perder as suas vendas e você vai tentar tomar uma postura corretiva. Então, na verdade, a gente tem que tomar uma, uma postura de se antecipar os fatos. Se eu sei que eu vou estourar, eu já tenho que estar tá tomando uma ação. Então, como que eu controlo isso? Eu vou mostrar como que eu controlo. Tá? Eu tenho hoje algumas contas no Mercado Livre, é, trabalho com contas PJ e conta pessoa física, é, com as duas contas, e em todas as contas eu faço um controle porque tem contas ali que eu já tive, experiências no ano passado, muito ruins, tá certo? Então, vou falar um pouquinho mais, não vou me estender agora aqui, senão vocês vão ouvir tudo isso de novo no próximo vídeo, mas vai ser com captura de tela, porque a gente vai estar tá já mexendo na planilha e mandando bala, tá bom? Valeu, tamo junto, tamo de volta, um grande abraço pra vocês, valeu!